Então, ser é a característica principal, é aquilo que a gente vê da pessoa, nossa, ela é assim. E quando você vê a pessoa diferente, acho que todos nós já vimos um, um parente, um amigo, namorado, namorada, irmão, irmão, enfim. Nossa, hoje você está diferente, você é, sabe, você, hoje você está esquisito, né? hoje você está mais agitado, hoje, hoje você está muito pensativo. Ou seja, ela deixou o ser para o estar. Acontece muito isso né, com todos nós. Mas com uma certa frequência maior, com quem? Com as mulheres, mulheres, né? As mulheres são aquelas que mais estão aqui. Então aprenda o quê? A ouvir a sua cliente. Sabe? Você trabalha, está no lugar e tal, sua colega de trabalho chegou muito, muito assim, muito assado e tal. Meninos e meninas, né? Os meninos aí, namoram, os maridos, namorados, e tal. Sua namorada, sua noiva, está esquisita, tá nova, nossa. Meu, pode ter certeza que está ali, tá chegando ou está entrando no ciclo, então você precisa aprender a lidar com a pessoa com que você vive. Tá bem? Só que a gente tem as nossas ferramentas para ah, fazer a harmonização. Legal? Então as mulheres têm muito isso, né? Chega a dar até um quadro de bipolaridade, né? Pelo menos dentro do ciclo menstrual, tem mulheres que ficam extremamente chateadas, choronas, bravas, agitada, introspectivas, né? Ou seja, ela sai daquilo que ela é e se torna outra pessoa, né? E aí que é o grande segredo, o grande segredo. Se você é reflexoterapeuta, se você sabe fazer, ou se você não sabe fazer, fica com a gente para você aprender. Por quê? Porque nos cinco elementos... Você vai identificar essa descompensação, você vai identificar. E na técnica, você vai fazer a massagem nos pontos para, para harmonizar. Vamos voltar ao caso lá para mim, um exemplo. Eu, eu hoje estou fogo, mas a minha natureza, eu sou terra, por natureza. Por que terra? Porque eu sou uma pessoa mais reflexiva, eu sou uma pessoa mais pensativa, né? Eu, normalmente eu sou assim, ó, vou, vou, deixa eu abaixar a minha adrenalina aqui, ó. Normalmente eu sou assim, ó. Eu falo mais lentamente, converso com o meu cliente olho a olho, né?